Boa noite, boa tarde, bom dia Depende do horário que você está assistindo esse vídeo né? Eu estou mostrando hoje aqui As moedas do Império E eu quero mostrar primeiramente para vocês Essas duas moedas Que parecem ser iguais Mas na verdade elas são diferentes E de época diferente de 1782 em 1813 é e eu vim para cá para dar uma olhada no catálogo que é o mais completo né depois eu digo o nome para vocês o catálogo então nós estamos fazendo aqui esse vídeo de hoje para a gente mostrar que essas moedas têm valores altíssimos. Hoje eu vou mostrar para vocês a moeda de mais de um milhão de reais do período do Império. Certo? Então, Ferreira Top e Dumismática é o canal. Se inscreva, deixe seu like, nos ajude a crescer mais e trazer novidades para vocês. Tá certo? Essa. É justamente. Olha, pode ver que as coroas são é diferentes. O brasão é diferente. Entendeu? Então, são moedas diferentes. Mas de valores grandes. E. Lindas, lindas. Agora, nós vamos aqui. Pronto, agora nós vamos aqui que eu quero mostrar para vocês essa coisa rara. Essa moeda é a moeda do Império Dom Pedro, o período de Dom Pedro, tá? Moeda linda, linda, linda, linda. Que que vo... Moeda de mil réis. Tá? tá aqui o valor, viu? Um milhão e e essa moeda Tá aqui, pelo é brasão E o valor tá aqui, ó Soberba Um milhão mil Não tem fone de cunho É difícil achar e... Mas eu quero dizer para vocês uma coisa e o valor que eu mostrei para vocês do catálogo, esse catálogo eu dou ano passado, tá? Então, ela deve estar tá hoje, eu tenho que ver o atualizado, hoje ela está em torno de 1 milhão e 400 mil aproximadamente, tá? Olha, olha, 1913, né? Ó, oh, tá vendo? Isso. Aqui mostrando a parte serrilhada. Olha que moeda linda. Você pega a moeda e tem que deixar ela de cabeça para baixo. Sempre rara. Se ela fica na horizontal, quando você virar ela, aí o preço aumenta muito mais ainda, né? e caso aqui é já é uma moeda rápida já é uma moeda cara né vale mais de um milhão 40 mil reais mil reais mil e olha aqui aqui no no aqui estou mostrando para pegou o dedo